O Portal AgroLink está na Associação Brasileira de Erifor e Brafor. Eu estou agora com o Thiago Cavalheiro, que é um dos proprietários do projeto Ossador, E ele vai me contar um pouquinho dessa história de um projeto de seis meses, né Tiago? Pois é, a gente abriu essa firma faz seis meses, com a união de três amigos, junto com o amor né pelo pelo churrasco pelo compartilhamento de experiências gastronômicas e a gente bolou esse esse projeto justamente pela por esse amor né com a intuição de levar para todo mundo que não conhece que nunca experimentou e tem o prazer de comer um bom churrasco né então a gente utiliza bastante de uh, molhos a gente produz as carnes de forma selecionada e a gente procura sempre trazer uh, para o cliente essa satisfação, né, de poder curtir o seu evento, levar um ótimo churrasco e uma ótima experiência para todos. Com seis meses do assador, me conta a tua parceria aqui com a BH&B, com a carne a Eryfol e uh, Essa parceria, inclusive é o primeiro, é o primeiro ano com muita, com muita alegria e felicidade que a gente tem. Os produtores então de parabéns o gosto da carne, o sabor, é indiscutível, né? É um gado muito selecionado, bem tratado e que bem assado traz aquele, aquela explosão de sabores que a gente prioriza tanto nos assados. Né? Tiago, só para finalizar então contigo, aqueles interessados em conhecer o assador, nos os contatos, como eles conseguem conhecer vocês um pouquinho melhor? No momento a gente está fazendo, estamos em produção com é seis meses, nós estamos construindo o site, fazendo o Facebook, mas a gente tem o um canal direto no Instagram, via direct, e que é arroba oassador underline e telefone é 982591259 para contratar eventos e qualquer tipo de, de festas né, e comemorações possíveis. Eu conversei com o Thiago Cavaleiro, que é do projeto O Assador. A Aline Merladete para o portal AgroLink.